Obrigada, obrigada que amada, gostaria de agradecer o convite, uh, é muito bom a gente estar tá sendo uma contribuição, né, e eu acho que o mais importante é a gente estar tá trazendo essas palavras mais amorosas sobre esses momentos de mudança, né, porque a transição é um evento amoroso, é um aumento de vibração planetária, uma evolução em todos os sentidos e o mundo saindo de uma coisa assim um pouquinho mais material para uma coisa um pouquinho mais sutil, mais alegre, mais de compartilhar, mais de cooperar e mais de ser feliz mesmo do que outras coisas, né? Mas aí a gente vai para a transição planetária e vamos ver como a gente consegue estar tá explicando um pouquinho sobre isso, um resuminho, né? Porque demandaria muitos vídeos, né? Umas 20 horas de vídeos para explicar todas as... né? Mas a gente explica um pouquinho aqui, um pouquinho ali e todo mundo, né? Junto consegue receber o, as mensagens, né? Então, vou começar lá atrás, os planetas, assim como nós, humanos, também evoluem, como nós, em cada existência, a gente evolui como ser humano, a gente vai ficando, digamos assim, de uma constituição emocional e intelectual mais bruta, para uma mais sutil, mais amorosa, mais inteligente e também inteligente emocionalmente. Os planetas, como organismos vivos, também fazem esse tipo de evolução. Planetas evoluem. E o planeta Terra, nossa querida mãe Gaia, resolveu, né? Resolveu não, né? Através de várias diretrizes dos nossos mestres de luz... Uh, chegou um momento onde a Terra teria que fazer a sua transição e sair de uma densidade 3D, um pouco mais pesada, para uma densidade 5D, muito mais sutil e amorosa. Esse evento é um evento da luz, mas às vezes nós precisamos nos adaptar a novas energias e tudo que é uma adaptação e uma mudança sempre acaba trazendo um pouquinho de desconforto também, mas não é por isso que vamos desanimar, vamos principalmente aproveitar essas novas vibrações de luz e amor, né, que estão disponíveis aí aos borbotões. O que, que acontece? A Terra entrou em transição há cerca de três séculos, ou um pouquinho mais, 350 anos, né? E quando ela entra em transição, isso é uma determinação de vários orbes, de vários mestres, de, várias, de vários multiversos, digamos assim, né? Então, a Terra chegou no seu momento de ir de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração na linguagem da do espiritismo. Então, quando isso foi definido pelos mestres de luz, né, e entramos em transição há 350 anos atrás, começamos a nossa transição, ela começa muito lenta. Então, é quase imperceptível, porque as mudanças é são feitas, claro, em sistemas, né, em sistemas econômicos e tudo mais, mas ela é muito devagar, porque ela está começando, né? E tudo começa de uma forma mais lenta. A partir daí, nós recebemos algumas informações de que, em 2012, chegaríamos ao ápice da transição planetária. E o ápice é quando os eventos mais fortes se desenvolvem e nós... Uh, a, a vibração vem com toda a força, né? No caso, a gente sabe que a gente começou em 2012 a receber as luz, a luz de fótons do Sol central de Alcione da constelação das Pleiades, que são os Pleiadianos, que são os nossos engenheiros. Então, eles estão trabalhando na transição planetária de uhum. forma amorosa, muito amorosa. Então, a partir daí, em 2012, teríamos um pico de transição muito forte, e aí muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas não, muitos não sabiam como se daria esse pico da transição em 2012, porque é muito é, definido também de acordo com o que está acontecendo naquele planeta, né? De acordo com a vibração daqueles seres humanos, daqueles seres vivos, então cada coisa vai sendo também decidida, não é, é muito difícil que uma coisa num planeta de livre-arbítrio, como o planeta Terra aconteça assim seja definido, há 300 anos atrás foi definido que vai ser assim e ponto final não, porque as energias vão mudando as consciências vão se modificando e a partir daí as coisas vão sendo decididas né, de acordo com essas energias, né então, o que, que aconteceu? Uh, a princípio, até um pouquinho antes de 2010, a transição planetária acabaria sendo um evento de uma forma meio brusca, né? E aí teríamos algumas catástrofes e coisas desse tipo, porque assim foi com Capela também, que foi uma transição mais rápida, digamos assim, mais brusca. Então, tem né, aquela questão dos desencarnes em massa e tudo mais. Porém, Uh, em 2010, um pouquinho antes de 2010, houve uma reunião, digamos assim, da Confederação Galáctica com muitos seres, as os Arcturianos e muitos amigos estelares que estão trabalhando nessa transição e foi decidido que precisaríamos que o melhor seria uma transição suave, uma transição hum. amorosa. Por quê? Uh, pelo que eu consegui receber um pouquinho dos meus queridos, amados irmãos arquiturianos que estão aqui me dando suporte nessa, nessa palestra queridos e amados, sou muito grata uh, a Terra é um planeta com muita diversidade biológica e muita diversidade de vida portanto a Terra seria um planeta digamos assim que eles gostariam muito que fosse uma coisa suave para que não se perdesse toda essa vida. Mas precisava também que algumas consciências já estivessem em vibração superior até um certo momento. Uhum. E aconteceu isso, as consciências começaram a vibrar mais alto e foi definido por essas consciências interplanetárias superiores que a transição seria um evento da luz um evento tranquilo, um evento amoroso. E foi a partir de 2010 que uma nova linha do tempo começou a vigorar. Portanto, todas aquelas previsões, digamos assim, de que catástrofes, etc., poderiam acontecer, elas foram mudadas. Elas estavam escritas, porém foram anuladas e uma nova linha do tempo foi escrita. E o que, que mostra essa nova linha do tempo que começou a vigorar em 2010? Ela mostra que a nossa transição vai ser conosco aqui, presente no planeta Terra. Conosco, uhum. com os animais, com as plantas. Então, nós transicionaremos junto com a Gaia, que vai transicionar uhum. e já começou a transicionar. Desta forma... Existem alguns ajustes que o planeta e que os seres humanos precisam passar para estar começando a entrar na ressonância das energias da quinta dimensão. E agora, abrindo um pequeno parênteses, muitos me perguntam sobre por que o planeta não está passando da terceira para a quarta dimensão, já que uhum. essa seria a ordem, porque para a quinta. Uma ótima pergunta e importante. Na verdade, o que, que acontece? A terceira dimensão é um planeta que existe em conjunto com a quarta dimensão. Porque a quarta dimensão é o astral. É aquelas colônias lindas espirituais que nós temos e que ficamos enquanto estamos desencarnados e fazendo planejamento do nosso Novo plano de alma, nossa próxima encarnação, como é que ela vai acontecer. Portanto, quando tu tem um planeta de terceira dimensão, ele é um planeta que precisa do desencarne para entrar numa nova vida, para sim evoluir a cada nova vida cada vez mais, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, aqui na Terra nós temos a 3D junto com a 4D. Claro, a 4D é mais sutil, né? Então, só dando um resuminho, né? na quarta dimensão, somos espíritos. Podemos nos mover rapidamente, volitar e ler pensamentos, passear, ir de uma colônia para outra rapidamente. Isso é maravilhoso, né? Então, ali na quarta dimensão, nós estamos em espírito e também podemos visitar a quarta dimensão em nossos sonhos, ou nas nossas viagens astrais, o que é uma coisa muito legal para quem consegue bastante, né? Os as coisas que descrevem são muito lindas, né? Pessoas que vêm, outras pessoas que já desencarnaram e sabem o quanto elas estão bem, o quanto estão felizes. Isso tudo é maravilhoso. Então, na quinta dimensão, nós temos um planeta que não necessita de desencarnes para existir. Uhum. E é dessa forma que não precisamos ter uma quarta dimensão no novo planeta Terra, na nova Terra, porque não é necessário o desencarne, Estaremos em corpos uhum. mais sutis, né? E se trocarmos de roupa, digamos assim, seria muito mais para ir para planetas superiores e voltar, porque a partir de que tu entra na quinta dimensão, tu começa a facilmente ir para a sexta, para a sétima, para a oitava, e assim a evolução sempre continua. Nós nunca paramos de evoluir, né? Nós estamos sempre em ascensão. Então, o que, que acontece? Para que essa mudança possa acontecer de uma forma amorosa, Existem, sim, algumas adaptações, algumas limpezas, algumas coisas começam a aparecer, algumas coisas que não eram corretas, né? Tanto do ponto de vista político ou institucional, ou alguma coisa assim, elas começam a vir à superfície para serem limpas. Porque um planeta de quinta dimensão não comporta energias de baixa vibração, como... Uh, a briga, a competição, a ira, o assassinato, qualquer coisa de vibrações mais baixas não existe num planeta de quinta dimensão. Então nós temos que limpar algumas partes, né? tanto de nós quanto Gaia precisa também fazer uma limpeza. E é nesses momentos que às vezes pode ser que a gente sinta algumas coisas desconfortáveis, mas é sempre muito bom importante que nós saibamos que o planeta está indo para uma vibração melhor. Quando tu tem uma luz muito mais forte, que é o que aconteceu depois que o cinturão de fotos em 2012 entrou, quer dizer, começou a influenciar diretamente o nosso sol e o nosso planeta, nós recebemos uma luz muito intensa. E essa luz, ela faz com que coisas que antes não apareciam numa luz mais fraquinha, comecem a aparecer. Então, é isso que nós estamos vendo, né? Uma luz de 100 volts, antes era de 20, uhum. e agora estamos vendo, não é que não acontecia, é porque nós não víamos. Então, às vezes, a gente pode pensar, e eu sei que não é por mal, nós sabemos que não é por mal, a gente pode pensar, está tudo piorando, na verdade tem muita coisa ruim que está acontecendo, que não acontecia antes, na verdade não é isso, é que a luz está muito forte. E uhum. também os meios de comunicação e a internet que chegou junto com o início, do final da transição, do pico da transição lá por 1970 e poucos, e foi evoluindo, ela é uma ajuda também nesse sentido de mostrar as coisas para todos, sem, digamos assim, divisões de países e tal. Então, uhum. a gente está vendo muita coisa que a gente não estava acostumado a ver. Porém, às vezes muitas coisas precisam aparecer para que sejam limpas. E é isso que nós estamos uhum. vendo acontecer. Isso é natural numa transição planetária, todos os orbes, todos os planetas que passaram por uma transição planetária com os seres humanos aqui, passaram com os seres vivos daquele planeta aqui, uh, presentes, passaram por essas coisas também. E a transição, ela, a luz que está chegando, que chegou no planeta em 2012, a partir deste momento deste pico de transição, que não foi mais um evento catastrófico, ela começa a ser acelerada muito rápido. Então, muita gente, depois de 2012, começou a perceber ou a investigar as coisas muito mais profundamente, começou a querer se autoconhecer, começou a perceber que tem coisas a mais que a gente gostaria de ver, e que podem estar acontecendo, independente de ser boas ou ruins, querem ver além do que nós podemos ver e sentir com os nossos cinco sentidos, olfato, tato, visão e tudo mais. Então, muita gente começou a sentir essas vibrações amorosas a partir de 2012, e entrou num despertar, começou o seu processo de despertar, que na verdade não começou, a gente sabe que ele só continua, né? Então, só lembrou que está em processo de despertar. E muitas pessoas começam por aí a sentir muitas coisas, né? Às vezes sentem um pouco de desconforto. E isso é natural, porque o nosso corpo, aqui na Terra Humana, de terceira dimensão, ele é uma base de carbono, certo? E agora, a gente indo para a quinta dimensão, que é maravilhosa, a gente vai ter um corpo com base cristalina, com base em sílica. E esse corpo com base cristalina em sílica, ele é um pouco mais sutil. E é por isso que às vezes sentimos dores. Eu vou deixar essa parte para minha irmã de luz, um pouco mais a Beth, porque se tem alguém que fala de ascensão individual, melhor do que ela, por favor, me apresente, essa mulher é muito boa. Então, vamos continuar com a transição planetária, a questão do coletivo. Estamos nos adaptando porque estamos passando para a quinta dimensão no corpo físico. Não precisamos desencarnar para passar para a quinta dimensão. Estamos nos adaptando e é um evento de luz. Por que, que é um evento da luz? O um mundo de quinta dimensão, que é para onde estamos indo, é um planeta completamente amoroso. Olha, uhum. num planeta de quinta dimensão, não existe mais a competição, não existe mais a luta pela sobrevivência diária. As pessoas vão trabalhar com aquilo que amam e o sustento uhum. vai ser dado pelo cosmos, pelo planeta Terra em si. Isso tira a competição, tira a dualidade, porque, em geral, toda a nossa briga, todas as nossas disputas estão relacionadas à sobrevivência e também aquilo que vem depois de que a gente tem a sobrevivência, que é ser mais ou ser menos, ter mais ou ter menos ser mais inteligente mais poderoso mas tem que ser sempre alguém acima e sempre alguém abaixo né a quinta dimensão não tem essa energia né somos todos iguais e quando somos todos iguais e não estamos lutando pela sobrevivência não tem por que brigar é óbvio, e a energia se eleva. Então, o que, que acontece? As pessoas começam a perceber que elas não são um ser independente, elas são um todo. E elas colaboram umas com as outras para uma vida melhor para todos, porque todos são os teus irmãos. Todas as pessoas fazem parte do teu próprio corpo. Então, tu não vai espancar um braço se tu sabe que ele ajuda o outro, né? Uhum. Tu não pode fazer isso. Então, quando tu tá numa quinta dimensão, que é para onde estamos indo, a colaboração é maravilhosa. Ela existe em cada canto do planeta. O mundo de quinta dimensão tem muito amor. E tem muita luz. Imagina poder tirar essas questões de sobrevivência essas questões mais pesadas e trabalhar só com aquilo que a sua criatividade gosta. Aquilo uhum. que tu sonha em fazer, que tu faz com amor. O sustento será provido, mas todos terão vontade de fazer alguma coisa útil. Porque a energia de quinta dimensão ela tem esse atributo diferenciado. As pessoas não sentem vontade de não fazer nada, digamos assim. Elas são felizes em colaborar, elas são felizes em ajudar o planeta, em ajudar ao próximo de trabalhar, talvez plantar, talvez uh, fazer pinturas lindas que encham os olhos dos nossos irmãos e deixem eles felizes, quem sabe tocar uma música, quem sabe cantar. Então, tudo isso vem com a quinta dimensão, e é por isso que devemos sempre lembrar dessas partes principais, porque são elas que nos levam ao aumento vibracional, que é o que nós precisamos para ir para a quinta dimensão. Porque a quinta dimensão, acima de tudo, é uma vibração. Então, quem já está mais familiarizado com a quinta dimensão, já passa algum tempo lá, ou seja, já passa algum tempo em vibração um pouco diferente, um pouco mais elevada, né? E a quinta dimensão também é a era do coração, é o planeta do coração. Então, todos esses anos, esses milênios que nós calamos o nosso coração, porque precisávamos raciocinar e calar a intuição vai acabar, nosso coração vai ter espaço para falar, ele vai ter espaço para se expressar e vai ser ele que vai comandar a nossa vida, isso é maravilhoso, imagine um planeta onde o coração comanda a razão, imagine quantas coisas, quanta compaixão vai vibrar num planeta onde tem essas energias, é um planeta totalmente cooperativo, cheio de compaixão, cheio de amor. Estamos indo para uma situação, novos paradigmas, novas formas de viver. A energia vai ser livre, não vai ser necessário pagar por energia. O sistema financeiro quântico vai ser um sistema inteligente, que vai trabalhar para sempre prover a vida de todos os habitantes com amor e com abundância. Todos nós merecemos ser abundantes. Nós somos ricos, nós somos merecedores, nós não, somos, não precisamos viver na escassez. Estamos indo para esse estado e com certeza chegaremos lá. Não há o que temer, gente, não há o que temer. A transição é um evento da luz. E quando falamos em evento, às vezes podemos pensar que é uma coisa catastrófica, não é catastrófica. Quando eu tentei visualizar o evento com a ajuda dos meus amados guias de luz, eu enxerguei uma festa. Tinha música, tinha canto, tinha dança. As pessoas uhum. estavam comemorando a alegria e ninguém tinha desencarnado, assim, né, então é um evento muito amoroso e quem quiser, claro, já aproveitar essas vibrações maravilhosas, já pode estar tá entrando em contato com essas energias mais sutis toda vez que tu acessa o teu eu superior, que tu faz uma meditação, entra em contato com os seres de luz, tu tá acessando a quinta dimensão, a sexta, a sétima, a nona e assim sucessivamente. E a partir deste sentir, a partir deste sentir, tu vai querer sempre ir um pouco lá para estar cada vez mais dentro dessa vibração e se misturar a ela. Porque ela é maravilhosa, maravilhosa. Claro, ainda não chegamos o final da transição, vai ser por volta de 2045, né? mas o final da transição não quer dizer que vamos demorar até 2045 para ter a grande maioria desses atributos, desses novos paradigmas presentes no planeta Terra. Existem muitas canalizações de confiança, porque eu seleciono muitas canalizações, que dizem que até 2025, muitas coisas boas serão implantadas aqui na Terra. A questão da energia já vai começar. A questão de estar um pouco mais conectado ao coração. Todas as questões de institucionais, muitas serão corrigidas. Instituições em geral, política, muita coisa boa já vai acontecer até 2025, porque... A transição está acelerada. Então, quando pensarem na transição planetária, por favor, façam o possível para se acostumar com sentir uma coisa boa. Porque é uma coisa boa, é um evento de luz. Elevem suas vibrações quando pensarem na transição. Isso ajuda muito o planeta, porque ainda há uma coisa que nós podemos fazer, porque a transição vai acontecer independente da nossa ascensão. Porém, o coletivo pode ajudar. E quanto mais alta a vibração do coletivo, mais rápida essas novas tecnologias maravilhosas e harmoniosas vão chegar para nós. Nós só temos a ganhar. Então, gente, é um evento maravilhoso. Eu estou muito grata por todos que estão aqui ouvindo, porque com certeza quem decide acessar essas mensagens já estão em processo de ascensão, já está de alguma forma conectado com essas energias. E isso é maravilhoso porque vocês podem expandi-las para levar para os seus semelhantes, ou não. Nunca se esqueçam, nós ensinamos melhor através dos exemplos e não da doutrinação. Devemos ser exemplos, exemplos de altas vibrações, de compaixão, de amor. É assim que nós ascensionamos.